Aggregation é o conceito que nos vai ocupar neste vídeo muito rápido. É só para mostrar o que é que faz o Aggregation o que é que, e que possibilidades é que dá. Nós temos um display page uh, com o endereço Aggregation1, uh, em que foi feito um teste com uh, o Aggregation. Vão poder ver esse teste, ver como é que foi construído, o que é que ele permite ver como resultado e vamos criar uma outra visualização também ao utilizar o Aggregation. Passamos então para o nosso, a nossa View e, como veem, temos uma Page em que foi aplicado o Aggregation. E o que é isto de ativar esta funcionalidade de Aggregation? Ela é considerada uma funcionalidade de configuração avançada, por isso está nesta secção à direita e, se repararem, tem aqui uma... Um, uma ativação, portanto o Yes, para Use Aggregation. É simplesmente ligar ou desligar, é o, uma caixa de seleção simples. Mas a partir do momento em que nós ativamos esta funcionalidade, o que acontece de imediato é que estas três secções, Fields, Filter e Sort Criteria, uh, aparecem com esta, uh, os, os elementos, os campos que, que estiverem presentes nessas secções, aparecem com esta nova propriedade que é o Aggregation Settings. O que, na prática, o Views faz, quando ativamos o Use Aggregation, é agrupar, criar grupos para cada um dos campos. Cria um grupo Title, um grupo Type, um grupo Published, por aí fora. Uma vez agrupados, é possível aplicarmos, digamos, operações. E as operações possíveis dentro do Aggregation são... O COUNT, que é a que neste momento está selecionada, porque podemos ter simplesmente uh, uh, grupos e não acontece nada de especial. Uh, significa que na Query o, o aviso está a criar grupos, mas se nós não fizermos nada com os grupos, eles só ficam agrupados e não acontece mais nada. Mas podemos realizar contagens. O COUNT distingue para o caso de termos duplicados e queremos efetivamente um valor real. Somas, e isto só funciona com valores numéricos, não é o nosso caso porque nós temos títulos, tipos de conteúdo, etc. São campos que não são numéricos. Dá também para, dar, para apresentar médias e calcular médias, mínimo, máximo, stand e a derivação. Vamos deixar no count como, como estava e pelo facto de termos colocado em fields o campo title e o campo type, e aplicarmos o count ao title, significa que queremos a contagem, ou seja, o número de títulos por, por tipo de peça jornalística, temos este resultado final interessante. Reparem que, rapidamente e sem fazer contagens nenhumas especiais, o views dá Logo, um, digamos, uma perspectiva do que é que existe num arquivo, neste caso no MagNews. E temos logo a perceção, a perceção não, dados factuais, de que existem 30 títulos do tipo artigo e por aí fora. Temos, portanto, o número de ocorrências de cada um dos tipos. Mas nós podemos ainda levar isto mais longe e o que vamos fazer de seguida é clonar esta page, aproveitando já esta base, mas e, e, criando e adicionando um outro elemento que é a autoria para sabermos e, por tipo, quantos, e, digamos, títulos é que determinado autor criou. E então vamos criar a relação autor, porque, enfim, ela não não é uma relação que me permita associar-me de imediato ao, ao autor já sabemos e vamos aqui adicionar o nosso apelido para sabermos quem é que escreveu o quê. vamos deixar o grupo na mesma significa que este vai ser outro grupo E uh, a contagem fica na mesma por título, porque nós basicamente o que queremos obter é o número de títulos do tipo uh, a entrevista escritos pelo, pelo António, pela Joaquina, pelo Francisco, por aí fora. E vamos mudar o path de aggregation 1 para 2, porque é a segunda visualização, o display page. E reparem o que é que nós obtemos como resultado. Portanto, um resultado ainda mais rico e com mais dados do que o anterior. De antes tínhamos os totais por tipo, agora temos os totais por tipo, mas associados a cada autor. E para tornar isto mais fácil, reparem que há aqui alguns buracos. Isto só se justifica porque estas peças de conteúdo são do administrador, do admin, o user1, e é um, é um user que não tem ainda nome apelido e daí não aparecer aqui. Mas uh, nós podemos uh, permitir aqui o sort na table para agregarmos ou para agruparmos, aqui não há uma agregação, desculpem, porque pode fazer confusão, mas vamos agrupar ou ordenar por, por apelido para ficar um pouquinho mais fácil. E como, como veem, temos estas, estas peças iniciais são as escritas pelo admin, por isso é que não aparece o nome apelido, mas temos aqui uma série de dados, inclusive sabemos que o André Gomes tem uma reportagem, mas, por exemplo, a, a Carla Salvado também tem uma reportagem, mas o, o Carlos já tem duas reportagens. Portanto, temos os totais aqui parcelares, não é? Porque tem que ver com a pessoa, o, o autor e não a totalidade, portanto, quantas reportagens temos no todo. Hum, é este tipo de operações e é este tipo de visualizações que o Aggregation permite criar, temos sempre que definir qual é o campo que vai servir de contagem, aqui faz todo sentido que sejam os títulos, ou seja, as, as ocorrências, vários registros, e depois podemos escolher... Hum, digamos, os critérios que queremos depois observar, neste caso, o tipo isolado, que foi o que fizemos no primeiro exercício, e o tipo apelido relacionados. E uh, ficam assim como a perspectiva do, do que faz o aggregation, é uma utilização muito específica, mas é extremamente útil quando estamos a falar de... Um, de estatísticas, de resultados, ter um, uma visão geral do que é que existe numa coleção é, é bastante interessante.